você querer, busque a sintonia, a sintonia da Vibe Mundial, curta a energia, linda de viver. raus house, raus bom dia mesmo, eu sou Paulo Sérgio Oliveira, é mais um programa pelas ondas mágicas da Vibe Mundial, hoje com transmissão ao vivo aqui. Na página do Facebook da Vibe Mundial. Eu não quis colocar na minha página porque ali a gente está divulgando o meu curso de formação. Aliás, eu estou no meio de um curso agora. Então você assiste pela, pelas ondas do rádio, que eu gosto muito de, de ouvir rádio. Ou você pega com áudio e vídeo aqui, a gente tocando né, ao vivo, pelo ww.mundialjunto.com.br Bom dia mesmo! Para quem não conhece meu trabalho, oito anos de rádio, bom, se não me conhecer daqui vai ser difícil, só se ela seja um novo ouvinte, né oito anos de rádio, em vários horários que eu passei. Essa música que eu abri aqui, tem alegria aí, essa música chama-se Receita de Felicidade, eu trabalho com o xamanismo, constelação familiar e outras curas, e aliás amanhã tem um trabalho, o Toque do Despertar, um trabalho que eu trouxe da Índia, tem muitas histórias de cura na saúde, na transcendência, na expansão, etc. Daqui a pouco eu falo. Mas voltando à música. Essa música foi uma música que abriu as oportunidades, abriu ah, as portas da rádio e de outros lugares para mim. Eu fiz para o Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal. Foi em 2007. A Lubrat, a Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, Unipaz, Universidade da Paz que é, trouxe feras internacionais eu também palestrei nesta oportunidade e pediram para eu fazer a música e eu fiz a receita de felicidade olha o que é a felicidade para você uma visão bem transpessoal porque felicidade é um conceito né então a música é isso aqui ó Desculpem, gente, eu tô muito rouco, tava voltando agora de um treinamento, né? Aliás, eu vou pra lá hoje ainda, termino no sábado essa formação. Então vocês ignorem as falhadinhas vocais aí, tá bom? Receita de felicidade pra você. Basta apenas o sorriso pra atingir o paraíso, pra ver tudo harmonizando.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 Bem dentro de você é só você querer Busque a sintonia, curta a energia Linda de viver em alegria aí Bem dentro de você é só você querer buscar a sintonia, curta a energia Linda de viver É só deixar que o amor venha me visitar tem que cuidar de si, cuidar de se si, gostar. Depois achar um tempo para ser feliz. Quando você quiser, tem algo que sempre quis com muita alegria. Tem alegria aí. Bem dentro de você, só você querer. Busque a sintonia, curta energia. Linda de viver, bom dia mesmo. Tem alegria e tem muita. É dentro de você, é só você querer Busque a sintonia com a energia. Linda de viver, vamos lá no comecinho. Vamos. Basta apenas o sorriso para te induzir o paraíso, para ver tudo harmonizar, para colher felicidade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 de viver tem alegria aí nem dentro de você é só você querer buscar a sintonia curta a energia linda de viver ampliar a consciência e ver o que conduz a de trilhar por trevas pra se achar a luz Ser a sua essência é fundamental, Transcender a existência, ser transpessoal com muita alegria. Tem alegria aí, de Bem dentro de você é só você querer, Buscar a sintonia, Muita energia, linda de viver. Dentro de você é só você querer Buscar a sintonia Muita energia Linda de viver Isso aí Receita de felicidade Ampliar a consciência e ver ao que conduz Há de trilhar por trevas Isto é, você tem que olhar suas sombras se você quiser atingir esse estado de percepção, para se achar a luz. Música de 2007, é a primeira música, não, desculpe, é a música número 3 do meu CD Consciência Cantada. Acendei aí, chegou 20 mil cópias para uma produção independente, isso é um disco de platina. Né? Não pago pau para gravadora nenhuma, ninguém ganha dinheiro em cima de mim. Né? A gente aprende com o tempo a ser mais inteligente. Produção independente, então... E deu um, me rendeu bons frutos, mas o mais legal é eu viajar esse Brasil afora para dar os cursos, para dar a formação de constelação, e escutar uma pessoa falar, cara, você não é o Paulo César Oliveira? Eu tenho a sua música, eu tenho o seu CD, tem uma música chamada Voa e Borboleta, que meu filho adora, que é uma música que eu fiz pra, minha filha fez para crianças, ela canta junto comigo. Cara, as músicas que você tem são músicas de cura Ou eu escuto o pessoal Graduado lá do xamanismo Dizer, olha A música número um, Desperta meu tambor Ela é usada em rituais é, Xamânicos Então é uma música realmente uma música muito forte Portugal, Itália Rituais é, Estados Unidos Muita gente dizendo Na França, uma vez eu recebi uma música, um, um e-mail De um cara da Rússia Dizendo que desperta meu tambor tocava lá. E... Isso é muito legal, né? Isso é o prêmio máximo. Dinheiro e... é consequência do sucesso. Né? É consequência de um bom trabalho, é consequência de uma firmeza, é consequência de você não ligar para blá, blá, blá, enquanto o pessoal fica perdendo tempo no blá, blá, blá, você trabalha. E depois esse pessoal vem atrás de você, como foi o que aconteceu. Esse pessoal que criticou, hoje frequenta os trabalhos. Né? Então, isso é muito legal, tá? Então, nesse bom dia, nesse astral, contando para vocês, desculpa realmente a voz, eu estou na turma 65, formação intensiva em constelação familiar e xamânica, xamanismo, é xamanismo, está acontecendo aqui em São Paulo, a próxima turma é no carnaval, torne-se um constelador, a profissão da nova era, primeiro se você exercer tem muito campo para isso, mas se você não precisar exercer, você vai ter uma nova visão sobre tudo, sobre o dinheiro, sobre os relacionamentos, sobre a sua família, sobre a saúde, muda. Você não perde mais tempo com sintomas, você não sofre mais por ilusões, por pensamento linear, crenças de sofrimento, né, que tem que ralar muito, que tem que trabalhar. Por, né. Os meus alunos, eu exijo uma postura, a partir da minha formação, eu, que a gente continua os grupos de estudo, eu exijo uma nova visão sobre a abundância, se aprender essa visão sistêmica e xamânica, e não ter uma nova percepção de vida sobre o dinheiro, sobre a abundância, sobre relacionamentos saudáveis e sadios, então não aprendeu nada comigo. Vem, faz a reciclagem. Entenda isso. A gente exige muito isso. Se a gente quer viver realmente nesse patamar de percepção sem sofrimento, dor tem. Todo mundo sente dor, mas sofrimento não. Então, legal. Fazia tempo que eu não fazia live, né? Que bacana. Gente, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Eu tô meio bravo com esse pessoal da, da mídia aí. É, esse monte de WhatsApp chato. Não me mandem essas porcarias falando que na China tá todo mundo morrendo. Sim, estão passando por um perrengue ali, a gente sabe. Não é fácil não, mas não, vim, não me mande. Não me mande que corre o risco de ser bloqueado. É assim, eu vou contar uma história para vocês aqui. A morte... Chegou para o governador de um estado e falou assim, eu vim aqui para buscar 500 pessoas. E o político, como bom político, sempre puxando a sardinha, falou tudo isso. A morte falou isso para mim, não é nada. Eu, por dia, eu levo 500 mil da sua cidade, do seu estado, eu vou levar só 500. E o governador falou, ok, quem sou eu né para questionar você? Tudo bem. A morte falou, eu não estou pedindo a sua autorização, eu estou avisando. <risos> é. E logo, logo você também vai estar na, na, na minha listinha aqui. É, ok. E aí, o governador perguntou, quanto tempo isso? Ele falou, nessa semana eu vou levar 500 pessoas. Legal. Era segunda-feira. Chegou no sábado, o, o governador pediu para fazer um levantamento, morreram 50 mil pessoas. Mas aí o governador ficou. Aí começou a evocar. Morte, aparece aqui para me dar explicação. Morte, aparece aqui para me dar explicação. Tem algo muito errado aqui. Aí a morte apareceu para ele, muito sorrateira, muito tranquila, como é. E disse para ele: qual é o problema? Ele falou: você mentiu para mim. Você disse que ia levar só 500 pessoas embora. Você levou 50 mil. Aí a morte falou: não, eu levei 500 pessoas. As outras. 49.950 né? 49. morreram de medo. Vocês estão entendendo isso? Quer dizer, tem mais gente que vai morrer mais em medo do tal do coronavírus do que do próprio vírus. Claro que a gente tem que tomar as precauções, tem que lavar as mãos, né? evitar aglomeração. Tudo bem. Mas a maneira. Então os caras mandam aquela história do metrô lotado na China, todo mundo morrendo na rua. Escuta, você não tem mais... Eu vou falar, dar um recado para essa pessoa. Você não tem mais o que fazer, não, do que ficar colocando... Você acha que isso não vai voltar para você? Você que fica aí desempoderando todo mundo. Você acha que isso não vai voltar para você? A mídia que é uma porcaria, as Globo da Vida, aquilo... A gente já está acostumado. Mas, pô, você pegar um recadinho desse, mandando um monte de chinês morrendo no WhatsApp, que desserviço, você acha que isso não vai voltar para a sua família, para você? Acorda, desperta, rapaz. Está aí o meu recado. De medo, as pessoas morrem muito mais de medo do que de qualquer doença. Sabe por quê? Tem muito fundamento. Qualquer médico <coughs> antenado vai falar. Quando você está no medo, você perde a visão de unidade, você fragmenta. Olha essa palavra... Imunidade, latim, né? Unidade. Se eu estou com medo, eu não estou em unidade, eu, eu perco a imunidade. Então o medo mata, o medo faz as pessoas infelizes. Então você que fica aí distribuindo porcarias e vídeos no WhatsApp, você está contribuindo para desempoderar as pessoas. Como é que você acha que vai ser a sua vida, o seu trabalho, o seu dinheiro e os seus relacionamentos? Você quer saber? Você não tem que ficar bravo comigo, não. Você deveria me agradecer, porque eu estou dando um toque que você está fazendo da sua, da sua vida uma tremenda porcaria. Ai de quem me mandar isso de novo? Recado dado nos trabalhos técnicos, meu amigo Pedro, o homem mais perfumado da Rádio Mundial. Que absurdo esse povo que fica desempoderando as pessoas. O medo tira a prosperidade, tira a imunidade, a saúde, tira. As antenas, as frequências, baixa frequência, você vai atrair relacionamentos horríveis, transações financeiras horríveis, problemas, infortúnios. Você ainda quer disseminar medo por aí? Recado dado: dois. <risos> Gente, e começo de ano. Ó, oh, Fiz os cálculos aqui. Você tem. A partir de agora, 336 oportunidades De fazer da sua vida Uma vida nova O ano está começando A partir de agora, esquece tudo que passou Ó, agora ó Nova história, novo relacionamento Ó, nova visão para a saúde Ó, nova, nova visão sobre alimentação Ó Nova visão sobre o julgamento Sobre as pessoas Ó, mais tolerância Ó a partir de agora Daqui até dia 31 de dezembro de 2020 Você tem essa nova oportunidade A partir de agora Você não pode mudar o que aconteceu lá atrás Mas você tem todas as ferramentas A faca, o queijo, o prato, o garfo Para fazer da sua vida A partir de agora Um momento novo Até o dia 31 de dezembro 336 dias de abundância, de alegria, de amor De expansão De conexão com a vida Que a vida é maravilhosa Com todas as suas dores Com todos os seus amores Vou então, aproveitar essa imagem aí, Que o pessoal me pediu para falar um pouquinho sobre a normose A doença do século XXI Por exemplo, esse cara Que fica mandando vídeos dos chineses morrendo É um cara que está normótico Está na normose Ele acha que ele não está é um, é A normose é uma perda de consciência esse cara acha que, aliás, na dor dele, ele, tá, ele vai ser elogiado, ele, tá querendo, ele tem uma necessidade de significância porque ele se sente mal, a autoestima do cara é lá embaixo, e ele precisa ficar mandando esses vídeos para as pessoas, ele precisa aparecer, ele precisa que as pessoas agradeçam por alguma coisa para ele, né? então, normose, se você digitar no Google, vai dar lá, normose, a doença que mata, Normosa, normose, a doença que te leva à depressão. Normose, a doença que te leva ao centro de pânico, as crises, uh, etc, a bipolaridade tal, tal, tal. Sim, você vai perdendo a consciência, perdendo, você, por achar tudo normal. Então você acha normal mandar vídeos para as pessoas com, com, gente, com gente na China morrendo e dizendo, ó, daqui a um pouquinho isso está no Brasil. Você acha isso normal? Você acha normal você ir trabalhar e ver um menino um motoboy estirado lá com seus 19 anos, morto? Não, não é normal. Não é normal. Você tem que experienciar, se chocar com isso, para que você tome consciência de que existe a dor do outro. E esse outro é você, porque enquanto você não tomar consciência de que ah, isso está acontecendo lá com o outro, mas isso está impregnando o inconsciente coletivo, vai pegar você e a sua família, você está fazendo mal para você. Raul Seixas, em 1973, toca a Raul, né, o grande Raul, ele cantava isso aqui, ó. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual Lembra disso? Quer dizer, quem era da época, né? Ó, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, uma loucura real. O que, que ele quis dizer com isso? Não é de, o louco, né? O louco que perdeu a noção, que entrou na esquizofrenia. Não. A carta do louco no tarô. o louco é feliz, porque ele não entra na conversinha do outro. Então a pessoa vai fazer um curso e ela não, não gosta da postura do, do, da pessoa que dá o curso. Ela não percebe que ela não gostou por questões dela com o pai dela, geralmente. né? Peito. Teve problema com o pai, excluiu o pai, você vai, vai ter problema com regras, você vai ter problema com as normas da sociedade, você realmente vai se excluir e não vai prosperar. E aí essa pessoa, o desempoderado, ele nunca fica sozinho. Ele vai puxar alguém com ele, né? Aí ele vai chamar outra pessoa e fala, nossa, mas como fulano lá é autoritário, eu não gosto disso. E vai ficar, ao invés de aproveitar, por exemplo, a dinâmica do curso, essa pessoa vai passar o curso que ela pagou procurando os problemas. E vai levar outra pessoa para o buraco com ela. Esse desempoderamento é normose. Normose é não ter consciência, Normose, as duas primeiras pessoas a falar disso no mundo tem um livro do Pierre Vaio, foi meu amigo, fundador da Unipass, apesar do nome ele era italiano. Conheci Pierre Vaio, me convidou para fazer alguns trabalhos. E o professor Hermógenes, professor de yoga que eu também conheci, conheci os dois. Tem um livro do Pierre chamado Normose e o professor Hermógenes também falava muito. Você se sujeitar a ficar na média. Então. O que eu estou fazendo aqui é uma atitude antinormótica. Eu estou reclamando dessas pessoas que estão desempoderando os outros. E claro que algumas dessas pessoas não vão gostar. Então, o medo de que alguém não goste é que te torna normótico. Então, você vai engolindo as coisas, você vai achando norm... O Brasil passa por essa situação com os políticos porque o brasileiro achou normal roubar. Achou tudo bem... A gente elege outro e nunca muda, né? Eu não estou falando no nível de governo, prefeitura, vereadores, todos os níveis. Até gestores de escola, faculdade, esses são bem pilantras também. Né? Mas a culpa não é deles, a culpa é do todo. Há uma, há, uma, há uma normose no inconsciente coletivo dizer que é normal roubar. Normal o caramba. Normal é doidio, é patológico. E a normose vai deixando as pessoas comuns sem consciência. Então, você já parou para pensar, por exemplo, que as reivindicações que muitas vezes você faz pelo coletivo, por exemplo, carteira assinada. Eu não tenho carteira assinada, eu estava falando com o Toninho agora, desde 86 que eu trabalhei no Citibank, eu não quero carteira assinada, eu prosperei desde lá, eu não quero uma, uma marca na minha bunda, dizendo assim, ó, você é gado. Entendeu isso? Essa história de carteira assinada, isso é coisa de povo escravo. E as pessoas lutam por isso. Olha que absurdo. Eu não quero financiar um apartamento em seis mil meses. Eu não quero ficar escravo do sistema. Eu juntei dinheiro e comprei. Quando você passa a pensar fora da normose, porque é muito normótico sim você ser escravo, e a pessoa ainda luta para ter crédito. Então chega chego o Pedrão, Pedrão, me empresta 300 mil, o Pedrão fala eu impresso, só que você vai me pagar 3 milhões. E eu falo assim, por favor, me dá esse crédito. Você já parou para pensar que sociedade escrava que é essa? Isto é normose. Então o empoderamento, ele vem através de uma tomada de consciência. É o que eu falo na minha música lá. Há de trilhar por treva, você tem que olhar para tudo isso para você chegar à luz. A prosperidade como eu cheguei, como os meus alunos chegam. Quanto tempo tem aí, Pedrão? Dois minutos. E eu não estou bravo, não. Eu sou firme. O xamanismo traz a firmeza. Firmeza. O Brasil precisa de mais pessoas firmes. Isso aqui é amor. Se... Leia mais Bert Hellinger. Maravilhoso. Isso aqui é amor em ordem. O amor não é ser bonzinho para todo mundo, não. E não conscientizar as pessoas. Quem tem uma missão do tamanho da minha, tem que ter firmeza. Quem tem... Uma família para cuidar tem que ter firmeza, tem que ter responsabilidade. Terminando com a minha música chamânica. Eu queria dizer para vocês então que estou com essa turma de carnaval. Ah, e amanhã eu tenho o toque do despertar. Pega meu número na, na lista de WhatsApp aqui: 11 9 91 197915. 19 Farei amanhã o primeiro toque do despertar do ano. Eu não vou ter tempo de explicar, mas milhares de pessoas passaram pelo toque de despertar e continuam até hoje conosco. É um transe coletivo que tira essas crenças normóticas, essas crenças que te levam para baixo. Essa tua identificação com o coletivo, a gente chama na Índia de Mokshonama. Você se liberta disso, dessa identificação. Tá bom? Grande espírito de amor